Imagine você tendo acesso a um instrumento ou mesmo uma forma, maneira de você perceber, de você detectar a energia negativa dos ambientes. Imagine você podendo escolher a roupa ideal para aquela entrevista de emprego, para aquele teste, para aquela situação, para aquela festa que você vai e que você tem um objetivo específico com ela. Imagine você procurando e captando onde estão os objetos perdidos dentro de casa, por exemplo, que uma das coisas que acontece muito na maioria das vezes a gente perdeu uma chave, perder alguma coisa dentro de casa e não encontra mais. Imagina você ter um instrumento, ter uma maneira precisa que te ajude a observar aonde você pode colocar cada uh, objeto móvel dentro de casa. Imagine você melhorando a qualidade de vida, de saúde, de energia, na sua casa, no seu ambiente de trabalho e na sua vida como um todo. Isso parece bom demais, né? Mas eu posso te provar que existe um método, uma forma de você utilizar através de uma ciência milenar que é a radiestesia e com ela nós usamos o pêndulo como um instrumento radiestésico que a gente utiliza para fazer essas detecções, porque a radiestesia ela tem como objetivo detectar a energia dos ambientes, perceber a energia das pessoas, é, entender o que está acontecendo, porque às vezes, você já deve ter percebido e você entende, provavelmente, que quando a gente entra em locais específicos, a gente tem sensações específicas. Vou dar um exemplo, por exemplo, você entra dentro de uma igreja, o que é que você sente quando você entra dentro de uma igreja? Principalmente depois que algumas pessoas estiveram ali rezando. Automaticamente, você vai sentir uma necessidade de parar um pouquinho, talvez fechar os olhos, até fazer uma oração também. Porque é magnético, né? O psiquismo da energia do ambiente está ali. O que é um psiquismo? É um padrão que se formou ali naquele ambiente. Porque ali, por exemplo, as pessoas normalmente vão para rezar. Né? fazer preces, fazer orações. Então todo mundo que entra ali automaticamente capta e sente essa energia é, e aí de forma involuntária já tem a, a tendência, né? a vontade de agir igual todo mundo age naquele ambiente. Só que a gente está dando um pequeno exemplo de algo positivo. Imagine quando a gente pensa nisso de maneira negativa, né? você entrou num ambiente altamente nocivo Onde as pessoas discutem, brigam, onde há conflito, desarmonia. Você também vai sentir a influência dessas energias sobre o seu campo de energia. E, inclusive a gente fez uma prática aqui antes de começar a gravar o vídeo. E no final você vai ver como que a radiestesia funciona na prática. Então fica aqui comigo para você conferir essa brincadeira que a gente fez aqui no início. Mas que na verdade deu muito certo. Funcionou muito bem. Bom. Bom. Hoje nesse vídeo eu quero te falar de algumas dicas que a radiestesia me ensinou a aplicar e a perceber melhor as energias dos ambientes, a minha própria energia. E eu separei aqui uma listinha de algumas coisas que eu acredito que são muito importantes, essenciais para que a gente preste atenção e comece a observar melhor como que a energia dos ambientes, das pessoas da nossa vida, do nosso dia-a-dia dia, interfere, influencia diretamente na nossa realidade. Primeiro, quando a gente fala de ambiente, os ambientes eles têm características, né? como eu comentei antes. Uma igreja, por exemplo, te faz ou te traz essa necessidade de você rezar, de você orar, de você estar tá ali né? em contato com aquela energia e inconscientemente ou conscientemente você já tem a atitude de fazer o que todo mundo faz ali. Da mesma forma, se você entra num banco, o que é que são é os primeiros pensamentos que vão vir na sua mente? O que, que são os primeiros pensamentos? Todos relacionados a dinheiro, a pagar conta, a pegar o boleto na bolsa. Então, a gente sempre é, tem, às vezes, né na maioria das vezes, não às vezes, mas na maioria das vezes, a gente tem a tendência de ter comportamentos e atitudes característicos no ambiente em que a gente está. E a radiestesia, o pêndulo, é uma forma incrível de você conseguir detectar com precisão o que é que exatamente está acontecendo nos ambientes. Inclusive eu perguntei para o pessoal aqui que está no bastidor é, quais eram as dúvidas deles sobre radiestesia, né? E eles me perguntaram, Kátia, eu quero entender como funciona, para que que serve a radiestesia? Como funciona a radiestesia? A radiestesia é, ela é uma ciência milenar que antigamente era utilizada para encontrar minérios e veios de água, né? Inclusive, é, muitas pessoas lembram de avós, bisavós, falando sobre encontrar veios de água com uma vara, né? Não sei se vocês já ouviram isso, mas é assim que funciona. E a partir dali foi se fazendo outros estudos. Hoje já existem instrumentos radiestésicos mais complexos. A ciência utiliza a radiestesia. Arquitetos utilizam a radiestesia para ver com precisão quais são as melhores maneiras de distribuir cada cômodo da casa. A gente também consegue, com a radiestesia fazer, inclusive ela está sendo usada também para investigações policiais, Por quê? porque a gente pode detectar objetos perdidos, coisas que estão perdidas, enfim. O que que acontece? Através é, de alguns neurotransmissores que a gente tem, a gente consegue captar a energia, ela é transferida através uh, de toda essa região aqui que pega a extensão do nosso braço e é como se o pêndulo fosse uma extensão da gente. E aí, através de movimentos neuromusculares, o pêndulo se move. Mas para que ele se movimente, a gente precisa fazer uma programação com ele. Ou seja, não é pegar um pêndulo e sair por aí usando. Por quê? Porque se a, a radiestesia é a sensibilidade aos raios, né, que a definição mesmo é essa, ela capta tudo. Portanto, qualquer pessoa que toca num pêndulo já deixou a sua energia aqui. Qualquer ambiente onde o pêndulo esteve a energia está aqui. Então, quando eu adquiro um pêndulo, por exemplo, eu preciso fazer uma programação ideal para que o pêndulo responda aos meus comandos, que nada mais é, gente, vamos falar a grosso modo, né? A gente usa o pêndulo como um recurso, mas o que que o pêndulo faz de verdade? Ele faz com que a gente escute a nossa intuição, faz com que a gente revele os nossos desejos, faz com que a gente traga à tona coisas que estão ocultas dentro de nós. Porque, uma coisa é fato, eu sou estudante de radiestesia há mais de 16 anos. Eu amo essa prática, eu faço ela todos os dias, e se tem uma coisa que eu fui aprendendo nesses mais de 16 anos aplicando radiestesia na prática, foi a perceber que dentro de mim eu tenho um pêndulo interior. <risos> Parece brincadeira, mas é verdade. Quando a gente começa a praticar e ser um praticante assíduo de radiestesia, em alguns momentos da vida a gente já nem precisa mais do pêndulo para perguntar as coisas. Porque olha só, o pêndulo te ajuda então a entender e a detectar a característica dos ambientes, perceber de fato o que, que tem ali, né? É um ambiente positivo, é um ambiente negativo, como que funciona? Ele também pode te ajudar... A ver melhores roupas para determinadas situações, como eu falei antes. Porque aí você consegue através do pêndulo, por exemplo, você escolhe três casacos diferentes. Você não sabe qual deles é o ideal, qual a cor ideal, qual deles vai é, te ajudar nesse momento da entrevista de emprego, por exemplo. Com o pêndulo você vai lá, pega cada casaco, faz a medição com o pêndulo e ele vai te dizer exatamente qual é o casaco ideal. Porque você coloca uma intenção. Né? Ou seja, o que, que eu quero de fato? Qual é o meu objetivo? E a partir disso, o pêndulo me dá a melhor resposta baseada no que eu quero. Lógico que a gente tem que ter um cuidado para fazer perguntas muito objetivas e específicas, porque o pêndulo não consegue entender coisas complexas. Por exemplo, olhar para os casacos e dizer assim, qual o casaco ideal para mim? O pêndulo não vai te indicar o melhor. Você vai ter que ir em cada casaco com o pêndulo, porque você programa ele para te dar respostas sim, não, não ou neutro. É assim que a gente programa o pêndulo, né? E aí eu preciso fazer perguntas de sim ou não, como eu brinco. Outra coisa legal é a gente detectar as energias então dos ambientes e ter certeza do que que eu posso fazer para amenizar o impacto negativo. Por exemplo, se eu estou sentindo que esse ambiente aqui está com a energia pesada, eu devo ter várias dicas do que fazer, mas o que, que se, será que vai ser efetivo para esse ambiente? O que, que de fato eu posso fazer nele? Eu coloco um cristal, eu coloco uma planta, eu faço uma limpeza energética, eu faço algum uso de alguma outra técnica ou de símbolos ou de chás fitoenergéticos, né? Enfim, o que, que eu posso fazer nesse ambiente? Para você não ficar testando tantas coisas, você pode perguntar para o nosso amigo pêndulo e o pêndulo vai te mostrar, né? ele vai fazer com que a sua intuição uh, venha à tona. Ele vai responder a algo que muitas vezes a gente poderia treinar mais e melhor a nossa consciência para buscar a resposta dentro de nós. Então, para você começar a despertar a sua intuição, para você ficar mais ligado nisso, né? Para você conseguir ouvir mais o seu eu interior, a prática da radiestesia também é demais, gente. Outra coisa muito legal que você pode fazer com a radiestesia, que é uma das coisas mais incríveis, são as decisões. Como tomar decisões? A gente estava conversando aqui antes e aí o pessoal falou para mim, Cátia, às vezes para escolher um filme no Netflix, parece uma coisa boba, mas a gente fica ali olhando, olhando, passando e não sabe o que, o que olhar. Às vezes a gente quer escolher qual comida vai comer no sábado à noite, né? Vai fazer um jantarzinho romântico lá com o maridão, esposa, namorado, namorada. E aí, qual, qual será, né? Temos três, quatro opções. Qual será que vai ser a melhor para a gente hoje? Então você coloca uma intenção. Qual a intenção desse jantar? Ah, é, é comemorar com a pessoa amada, né? É eu estar tá ali bem, feliz, comemorando a semana, né? Curtindo. Ou seja, eu setei uma intenção. Agora, com o pêndulo, eu pergunto: Bom, para eu ter um jantar é, para curtir, né? Para que esse jantar seja algo incrível, para que a gente aproveite esse jantar, qual a comidinha ideal para hoje? Essa sim ou não? Essa sim ou não? Essa sim ou não? E aí eu tenho as opções. E eu meço com o um pêndulo, né? Claro, eu tô dando exemplos muito simples do dia a dia, mas dá para fazer tanta coisa com a radiestesia que é simplesmente, assim, incrível. Inclusive, eu quero aproveitar para te dizer que a gente está fazendo um grupo exclusivo no WhatsApp porque nós temos uma oferta única, imperdível, para pessoas que estão interessados em fazer o curso de radiestesia comigo aqui no Luz da Serra. Então, se você quer participar do nosso grupo VIP, lembrando, este grupo, gente, é um grupo onde a gente vai falar sobre uma oferta especial da radiestesia. Se você não tá afim de receber oferta, não tá afim de comprar nada, nem entra no grupo, porque você precisa realmente estar focado, direcionado e querendo. Mas eu te garanto que se você quiser fazer parte dessa turma exclusiva, a gente preparou bônus incríveis e uma condição super especial somente para esse grupo do WhatsApp. Então é só você clicar aqui e participar do nosso grupo VIP, vir com a gente nessa oportunidade, que lá a gente vai explicar mais detalhes de como tudo vai funcionar. Combinado? Beleza! É uma das coisas muito, muito legais que a gente pode fazer com a radiestesia, mas que também dá para fazer sem a radiestesia. Eu já vou explicar como que dá para fazer, porque talvez muitos que estão me assistindo aqui não conhecem ou não têm um pêndulo hoje para fazer a prática usando a radiestesia em si. Mas como eu disse antes, uma das coisas que foram um dos grandes benefícios que a radiestesia me trouxe foi a tomada de decisões foi você saber qual caminho seguir, né? Porque eu aqui dei dicas e falei de exemplos muito simples do dia a dia, mas de repente você está num processo de mudança de emprego, recebeu uma nova oportunidade, mas você tá com dúvida se você sai do emprego atual e vai para um outro, né? É, situações mais complexas, diríamos assim, que exigem maior atenção sua e que exigem uma decisão rápida às vezes, Gente, a radiestesia é demais. Mas, assim, é, para quem não tem radiestesia, talvez alguns não estejam aptos a fazer a prática como eu falei, o que, que dá para você fazer para ficar como uma dica bem legal aqui para você? O que, que eu costumava fazer e o que, que eu fiz em alguns momentos? Até sem o pêndulo você pode fazer. Por exemplo, essa situação aí do emprego, né? Eu tenho duas oportunidades de emprego. Será que eu fico na atual ou será que eu vou para nova? O que, que você pode fazer? Antes de dormir, faça uma preparação, mentalize o que é que você quer, independente do trabalho que você for, certo? Você quer um emprego que te traga o quê? Que ele te dê prosperidade, que você seja reconhecido, que seja um lugar que te dê paz, né? Enfim, você pensa nas atribuições e qualidades que esse lugar ou que essa oportunidade pode te dar e vai dormir pensando nisso, mentalizando as coisas boas que esse trabalho vai te trazer, certo? E aí você dorme pensando nisso, né? Já se conecta com a proposta... De manhã, é bom você já ter dois papeizinhos prontos. Um com referências do emprego atual, um com referências do emprego que você recebeu a oportunidade. Prepara uma mesa, um ambiente, um cantinho onde não tenha nada em cima. Deixa os dois papeizinhos virados, para você não saber o que, que é cada um. Pede para alguém embaralhar, ou coloca três ou quatro até para embaralhar bem, para você não saber o que, que é um, o que, que é o outro. E aí, o que, que você pode fazer? Dormiu, se preparou, pensou no assunto, de manhã você acorda sem escovar os dentes, sem nem mesmo pensar direito, levanta da cama, vai lá na mesinha, bota a mão em cima de, do primeiro papel e sente o que que significa aquele papel. A primeira sensação que vier, o primeiro pensamento que vier, a primeira coisa que vier na sua mente, anota no papel, porque ele vai estar tá virado, né? Vai estar tá dobradinho, vai estar tá virado para você não enxergar as opções. Beleza, tira esse papel, vai para o próximo. Bota as mãos em cima, respira fundo, qual a sensação que vem, qual a palavra que vem, o que, que te conecta aquele papel. Anota, bota de lado. Pega o outro papelzinho, vamos pensar em três, né, e faz o mesmo exercício. Depois você vira os papéis e vê quais foram as respostas que vieram para cada situação. Gente, pode parecer uma prática simples, mas ela já salvou muitos dos meus clientes de terapia e eu mesma já apliquei muitas vezes em momentos bem importantes na minha vida para eu saber a melhor data para eu fazer um lançamento, o melhor preço de um produto, uh, deixa eu ver para que mais que eu já usei, o melhor dia para encontrar um cliente, o melhor dia para fazer aquela estratégia de divulgação, que no meu caso eu sou terapeuta, né? E hoje eu atuo ajudando terapeutas mas eu atendi por mais de oito anos no consultório, então essas decisões todas eu tomava desta maneira. Quando você tem o pêndulo né, e você usa esse recurso, fica mais fácil, porque aí com o pêndulo você vai lá e pergunta, é, essa oportunidade que está aqui no papel, é boa sim ou não? É para mim sim ou não? E o pêndulo vai te responder, porque ele faz três movimentos como eu mostrei. O movimento horário, que aqui eu estou girando intencionalmente, tá? o movimento neutro, e o movimento anti-horário, o horário indica sim, o neutro é neutralidade e o movimento anti-horário indica não. Só que isso tudo a gente programa no pêndulo para que ele responda aos comandos quando a gente faz as perguntas. Tá bem? Então essas são as dicas para você usufruir desse conhecimento. Se você quer ser um radiestesista mesmo, saber como aplicar essa arte, essa ciência milenar que já influencia a nossa vida há milhares de anos... Inclusive a Roma Antiga foi, dizem né, que um radiestesista, ele detectou os melhores lugares, as melhores zonas para se construir a cidade de Roma, né, e olha o que é Roma hoje. É, os indícios então de pessoas que detectavam minerais e águas, enfim, tem muita história, tem muita coisa legal por trás da radiestesia e que a gente vai compartilhar mais algumas sacadas com você lá dentro do nosso grupo VIP, para que você saiba como você pode se tornar um radiestesista, fazer parte dessa turma especial que eu comentei antes, e ter acesso a uma oferta exclusiva. E agora eu deixo com vocês aqui a nossa prática inicial, aqui a nossa brincadeira inicial, para você ver como que a radiestesia funciona na prática. Um beijo, e eu espero você lá no nosso grupo de radiestesia. Até lá! Olha, gente, eu não sei se vai dar certo isso, tá? Não Mais isso uma... Uma prática que a gente pode fazer com a radiestesia, que é muito legal, que a gente fazia nos cursos, é a gente programar uma intenção no copo de água, por exemplo, hum, né? Isso. Então, é, eu posso girar o pêndulo intencionalmente e mentalizar uma palavra, por exemplo, alegria. E aí eu vou mentalizar uns minutinhos aqui e depois a gente pode pedir para alguém vir aqui tomar essa água... E dizer o que, que ela percebe, o que, que ela sente. Se vem alguma palavra, alguma sensação, pode não acontecer nada, como pode acontecer. Como a gente está com muito aparelho eletrônico aqui, eu não sei se vai funcionar a prática. Mas a gente pode fazer uma tentativa para ver se dá certo isso ou não. Pode ser com qualquer palavra, Qualquer palavra, qualquer sentimento que coloque. A, a proposta é colocar uma intenção, porque o pêndulo ele funciona como um extensor das nossas, uh, dos nossos neurotransmissores e de, de uma proposta neuromuscular mesmo do, do movimento da mão. Então, ele é uma extensão do que a gente pensa e sente. Eu colocando uma intenção, ele vai uma, uh, somatizar, né? ele vai captar e vai ficar ali na água. Então, a gente faz um teste, vamos ver se vai dar certo. A gente pode fazer com a lei, né, que ela vai vir botar o um áudio. Depois. Isso, vamos pedir para ela. Vamos fazer um teste ver se está certo isso ou não. <risos> vamos lá. O que, que eu fiz enquanto eu mentalizava a palavra? Eu imaginei pessoas rindo, imaginei eu sorrindo, e eu entrei na vibe, na sensação de estar tá feliz, de estar tá alegre. Agora vamos ver, quando ela tomar um gole de água, se ela vai sentir alguma Sim. coisa. Deixa eu chamar ela lá pra microfonar já, e daí Sei. a gente já começa a gravar. Uh, microfone ela lá para gente e. E fecha a porta quando passar, por favor. Deixa eu deixar aqui. E ajeitar a luz aqui? Isso. Ajeitar a para cá. Antes de a gente colocar o microfone, hum. vamos fazer uma, um teste. Ah. Eu fiz uma prática aqui, eles sabem o que tá rolando, né? Ai, vocês aprontaram pra mim. Né? Eu fiz com uhum. a radiestesia uma prática uhum. e coloquei uma intenção aqui. Vamos ver, tomando tá. um olhinho de arma, fecha teus olhos e sente se tu percebe alguma coisa diferente. Uma coisa diferente, qualquer coisa? Uma sensação, uma palavra, alguma coisa que vem na tua mente? Não sei. Tá me dando um pouquinho de nervosismo, assim, de ansiedade. É? Eu não sei, é. Não sei deu certo? Era uhum. <risos> é, <risos> é isso que vocês estavam. Bom, temos os dois parâmetros aqui pra, pra, pra perceber, né? Uhum. A gente tá prestes a gravar uma aula. Então, Sim. não quer dizer... Uma aula não, um vídeo, né? Uhum. Não quer dizer que eu não tenha transmitido, talvez eu tenha transmitido inconscientemente. Olha que engraçado isso, né? Uhum. Inconscientemente eu transmiti, provavelmente, é. uma sensação mais de ansiedade uhum. do que o que de fato eu trabalhei. Olha que legal Ai, que isso. Louco. Por quê? Porque a ideia era, é, a gente, eu mentalizei e eu procurei colocar, intencionalmente, uma energia de alegria, de felicidade. Uhum. Mas, por outro lado, eu tenho uma sensação também de ansiedade, porque a gente vai gravar um vídeo. Sim. Então, não está de todo ruim, né? E ela tá bem alegre. Estou. É, sorrindo. Né? Olha aí, ó. Que legal. Olha, acho que funcionou as duas coisas. Ai, que, que show. Que Verdade. Ela tá bem sorridente, né? Eu antes, ela não tava assim. Legal, então muito treino. É, é, olha que aí que estranho. Pelo muito menos bom. o pessoal já conheceu um pouquinho como é a radiestesia, né? Sim. E essa é a primeira gravação da Leia aqui. É, primeiro então dia eu acho de gravação. Que... Olha então aí. Então já é uma experiência e tanto, já chega na alegria aqui, né? Ah, eu acho que os ah, dois então... estão muito misturado no dia de hoje, assim. <risos> olha que legal! Eu não sabia disso, gente. Ah, é verdade, <risos> não sabia isso antes de contar ainda. Olha aí, viu? Então a radiestesia funciona, né? Sim. O que vocês acham? Seu nome, seu... Eu acho que, sim. acho que sim, né? Eu já vi que... <risos> coisas que sim. <risos>